que os nossos governos substituam as políticas que favorecem a especulação imobiliária por políticas que protejam a população mais vulnerável, controlando os custos da habitação e aumentando o parque habitacional público. Só assim podemos assegurar que todos e todas terão acesso ao direito a ter uma casa e a viver com dignidade.